Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui com a parte a apresentação da nossa atividade, que é uma atividade que tem como objetivo levantar uma bandeira. Né? Um pendrive pode revolucionar a escola. É, eu sou o professor Derval Botelho. É, eu expus aí algumas palavras chaves que eu posso associar ao projeto que a gente vai apresentar para vocês. Persistente, colaborativo, prático, baixo custo e open source. Ao longo da conversa, vocês vão entendendo o sentido de cada uma dessas palavras no contexto. Eu sou o professor Aderbal Botelho, sou professor universitário, sou especialista em TI, é, faço parte da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa. É, sou músico, maker, empresário e CTO do EducaTux. Sou responsável técnico pelo EducaTux. Aí o que é o EducaTux? O que é esse pendrive, professor? Qual, qual é a, a pegada desse, desse pendrive? Vamos lá. O EducaTux ele é um sistema operacional baseado no Debian. Ou seja, é, ele tem como característica concorrer com o Windows, com outro sistema operacional. Ele substitui o Windows na sala de aula. Ele foi pensado em sala de aula, né, foi para as demandas de uma sala de aula. Ele é compatível com 99% dos hardwares, dos computadores existentes no mercado. Então, o notebook... Um, um desktop, um, um, um mini PC, é, é, desde que seja da arquitetura 32 bits e 64 bits, ele é compatível. É, ele também tem uma lousa interativa, que eu vou apresentar para vocês em breve, como é que funciona esse recurso. Games, muitos jogos e objetos educacionais por toda a plataforma. Eu quero deixar claro aqui para vocês entenderem... Que essa transmissão aí no telão, ela está acontecendo a partir de um pendrive desse aqui. Ou seja, esse sistema que eu estou usando para dar essa aula hoje para vocês, ele não está instalado. Ele é o que a gente chama de sessão live. Ele é capaz de reconhecer todo o hardware da máquina e deixar o computador pronto para uso só com um pendrive. Ok? Então vamos em frente. É, o que me motivou a começar a desenvolver o EducaTux? A principal motivação foi ter casado com a professora. A professora Sheila está aqui na frente. É, eu sou nativamente da área de TI, né, então encontrei a, a pedagoga da minha vida, a, a psicóloga da minha vida, e isso refletiu na nossa produção. É, a chegada dos filhos, porque quando os filhos chegam, veio uma pergunta... Que educação oferecer a meus filhos? Quais são os recursos que meus filhos iam encontrar para aprender? E qual seria a influência minha e da minha esposa é, é, nos acessos, nos recursos que os nossos filhos iriam encontrar pela frente? É, foi uma época em que eu tinha muitos laboratórios de escola com o cliente da minha empresa. Eu tenho uma empresa de outsourcing, uma empresa que... Loca equipamento, loca estrutura para escolas. Outra intenção era oferecer é, uma estrutura de baixo custo. Pensa assim comigo, ó. Uma escola vai montar um laboratório de informática. Aí a escola compra lá, o, vai, vai num distribuidor e compra lá o laboratório de informática, o, o, as máquinas para o laboratório, e todas elas vêm com Windows OEM. Para quem não sabe, o Windows OM é aquele Windows que já vem instalado no, no, no computador. E a escola vai disponibilizar esses computadores para os alunos. Só que a escola precisa de um CorelDRAW, a escola precisa de um Photoshop, a escola precisa de um Coelho Sabido. Todos esses softwares que eu estou falando são caríssimos. Se paga por computador, ou seja, cada computador que eu tiver, eu preciso pagar uma cópia desse software. Então, na época, a minha empresa, a gente fez um estudo e descobriu que só de software, um computador para a escola, chega a custar R$ 7.700. Então, multiplica isso por 20, que é a quantidade de computadores que uma escola precisa ter. A gente chega a R$ 160 mil só em software, num laboratório, fácil. E como a minha empresa loca a estrutura para a escola, eu não podia alocar essa estrutura com um programa pirata. Eu ia ser processado, o meu cliente ia ser processado. Eu sei de histórias de escolas aqui no Distrito Federal que chegaram a receber um milhão de reais de multa por usar Office pirata. Usar o Office da Microsoft pirata. Porque a multa prevista é de até 3 mil vezes o valor do software pirata. Então, no planejamento da nossa empresa, a gente pensou nossa, precisamos oferecer algo barato, eficiente, e que atenda às demandas de um professor em sala de aula. Então, a gente vai fazer as nossas pesquisas para mapear quais eram as demandas, quais eram as necessidades, e assim o EducaTux foi surgindo, e assim o EducaTux foi evoluindo. Cultura desenvolvimentista, esse tópico é importante, antes de eu passar o slide. Uma outra característica do software livre da cultura de software livre, é o desenvolvimentismo. Ou seja, as pessoas podem estudar o que eu fiz e melhorar o que eu fiz. Com isso, a gente fomenta um ambiente de evolução desenvolvimentista pleno. Um professor que se baixar o EducaTux na internet, ele tem a possibilidade de modificar o EducaTux para as necessidades dele. Eu tenho, por exemplo, uma professora que está aqui na minha frente que usa EducaTux, que ela ontem me encontrou ali no chão, ela disse, ah, mas eu já tenho sugestões de correções para fazer. E aí, quando a professora chega com a sugestão dessa, outros professores se beneficiam dessa melhoria. Ah, eu não tenho condições de refazer o EducaTux, mas eu tenho condições de propor o que deve ser refeito ou o que deve ser modificado. E assim a gente vai fazendo essa roda do desenvolvimento acontecer. Quando um governo investe em software livre, o governo está preservando as propriedades intelectuais daquele investimento que ele fez. Então, ao invés de uma repartição pública, sair comprando, comprando, comprando softwares estrangeiros, caros, ela pode optar em investir em softwares livres, desenvolvidos ou pela comunidade internacional ou pela comunidade local, fazendo com que eu faça essa roda do desenvolvimento. Gire, porque empresas como a ForLinux, empresas como a ETX, a minha empresa, é, é, é, e como inúmeras outras empresas que atuam com software livre, vão contratar gente no Brasil, desenvolvedores na nossa região. E esses desenvolvedores fazendo entregas, é, muitas vezes, levando em consideração as é, é, características regionais e culturais daquela região, podem fazer entregas muito mais precisas e assertivas. Então, software livre é bom por isso, por permitir essa cadeia desenvolvimentista. Alguns números do Educatux, rapidamente, são mais de 50 mil instalações do sistema operacional, ele está em 77 idiomas, ele... Tem laboratório de informática com o Educatux instalado em mais de 15 países. São mais de 150 mil estudantes alcançados, 5 mil professores, 500 objetos educacionais e mais de 100 ferramentas. O Educatux ele se apoia na metodologia STEM para prover um ambiente pedagógico para a sala de aula é, adequado e aderente às demandas. É, ciências, tecnologias... Engenharias, artes e matemáticas são as áreas do conhecimento que mais estão presentes no Educatux. Não significa que não dá para ensinar outras coisas, não. Dá para ensinar muito mais coisas. Mas esses são os nossos eixos. Né? É o site do Educatux, www.educatux.com.br, a, a, a nossa página no Facebook. E vamos ao sistema, vamos ao Educatux. O Educatux, como qualquer sistema operacional, ele tem é, um menu de lançador de aplicações, ou seja, seria o equivalente ao menu iniciado Windows. A gente chama de menu Educatux. Eu tenho aqui do lado é, do direito da, da tela o relógio, eu tenho o gestor de bateria, o gestor de brilho de tela, eu, eu tenho o, o gestor de layout de teclado, então, é, é, ele é um sistema operacional, como qualquer outro. Quando a coisa começa a mudar, professor? A coisa começa a mudar quando a gente vai para os menus do Educatux. E a gente tomou um cuidado muito grande na escolha de cada ferramenta que vocês vão ver aqui. São ferramentas é, científicas. São ferramentas desenvolvidas por cientistas de cada área do conhecimento. Por exemplo, matemática. Qual é o programa mais conhecido para ensinar matemática em qualquer escola? O GeoGebra. Então eu tenho aqui no menu Educatux, em educativo, o GeoGebra. E o GeoGebra vai permitir ao professor que está ensinando geometria uma ferramenta prática, interativa, Então, um segundo. Uma ferramenta prática interativa que já me mostra aqui os cálculos que estão sendo feitos a partir dos desenhos que eu faço, ou ao contrário, faço os cálculos e vejo os desenhos que eu estou querendo é, é, é, explicar aos meus alunos. Aí eu, por exemplo, vou na área da física. É, na área da física, a gente tem um tracker. É o software mais usado para ensinar física em qualquer universidade do mundo que você for atrás. Ele está presente lá no Educatux pronto para o professor ensinar trajetória, velocidade, pronto para o professor ensinar tá, tá abrindo. gravidade, tudo isso aqui disponível na mão para o professor. Ah, eu, eu sou um professor, Aderbal, de, de química. Eu tenho uma tabela periódica dos elementos, interativa. Essa tabela periódica dos elementos, eu não só tenho é, é, o modelo clássico, como eu posso visitar e conhecer todos os modelos de tabelas periódicas existentes no mercado, existentes no mercado, não, na ciência. É, eu também tenho uma calculadora que permite eu calcular e misturar elementos da natureza. Então, eu posso verificar o que é, o, o que, é que resulta matematicamente de uma determinada é, reação. Eu tenho também... Agora eu vou sair um pouquinho do menu educativo, educativo. Ferramentas, ferramentas do tipo. Eu tenho um Office, eu tenho um LibreOffice no Educatux. Ele faz o papel do Office que a gente já conhece. E uma prática que nós temos no Educatux é que o LibreOffice do nosso Educatux é sempre o mais atualizado. A gente toma um cuidado em manter o Office sempre na versão mais atualizada, uma vez que para a educação é uma ferramenta fundamental. Né? Todo mundo vai precisar escrever alguma coisa, todo mundo vai precisar fazer uma planilha, um banco de dados. Então, nós também temos softwares gráficos. Blender. O Blender está no Educatux. O Blender é para fazer modelagem 3D, para preparar uma peça para eu mandar para uma impressora 3D. E se eu quiser usar uma impressora 3D, em gráficos também eu tenho o Cura, que é para fatiar as peças antes de mandar para a impressão. Então, basicamente eu escolho o modelo da, da, da impressora que eu estou trabalhando. E ele já vai me dar um modelo aqui de um objeto para impressão 3D. É ensino de robótica, né? ensino maker, que é a, a nova é, é, moda nas escolas. É, eu tenho o Fritzing. Eu apertei o botão errado. Eu tenho o Fritzing. O Fritzing, ele é um emulador de projetos de microeletrônica educacional. Então, eu tenho vários modelos é, é, pré-carregados no Fritzing que permitem a gente testar, a gente verificar se um projeto que vai ser desenvolvido em sala de aula, é funcional. Então, esse aqui, por exemplo, abriu o um modelo de uma bateria eletrônica. Então, eu tenho aqui a visão imagem, né, visual do projeto. Eu tenho a visão esquemática, onde eu posso imprimir para é, é, explicar como funciona o projeto. Eu tenho o, a visão protoboard, em que eu posso usar para imprimir a placa que vai ser projetada e eu tenho o código, o código fonte da bateria eletrônica. Então, numa única aplicação, eu consigo prover todo um ambiente de aprendizado é, é, é, maker. Né? Detalhe, o Fritz é um software alemão. Todos esses softwares que eu estou mostrando, ele, eles têm um vínculo ou com a instituição é, é, acadêmica. É, é, eu vou mostrar um agora para vocês, por exemplo que é produzido por uma universidade na Espanha. É o Stellarium. Eu vou tentar me manter dentro do eixo Steam, tá? O software que eu vou mostrar. Mas há muito mais para ver no Educatux. E vocês podem ir lá no site baixar, que é gratuito. Por exemplo, eu estou aqui no Stellarium. Quem conhece o Stellarium? O Stellarium, ele é um simulador do céu. O Stellarium, ele é um planetário... É. Virtual. Vou fazer uma brincadeira aqui com um amigo. Qual foi o dia que o ano que você nasceu? Diga aí, diga aí o O dia? data, a data que você nasceu. 10 de março de 1987. 87. 10 de março. 10 de março, vamos botar aqui. Você é jovem, não precisa esconder a idade, não. pronto, eu fui para o céu no dia em que o amigo nasceu tu nasceu aonde? Santos. Santos, São Paulo Estado de São Paulo então eu vou procurar aqui por um planetário perto da cidade dele para eu ter uma fidelidade do céu como estava no dia que ele nasceu tem Campinas e tem São Paulo são Paulo. Pronto. Esse é o céu no dia que o colega nasceu. Se eu tivesse a, dar a hora certa, eu conseguiria posicionar o céu, inclusive na hora certa. Aí eu vou escolher um astro aqui, Saturno. O sistema já me puxou a ficha de Saturno todinha aqui. ó. Eu tenho é, é, o tipo, a magnitude, a, a magnitude absoluta, várias informações técnicas para o professor usar em sala de aula é, é, sobre o objeto Saturno. Aí eu vou me aproximar de Saturno. Não, eu quero ver Saturno bem de pertinho, como é que ele estava no dia que o colega nasceu e qual era a trajetória que ele percorria. Está aí o movimento de Saturno e suas luas, exatamente do jeito que era no dia que o colega nasceu. Observa que ele some rápido, porque a gente está olhando de um telescópio, né? Então, é, é, tudo aqui é simulado. Então, assim, são ferramentas como essas que a gente traz para o EducaTux. Eu quero mostrar para vocês aqui agora é, uma outra ferramenta que foge um pouco do eixo STEAM, mas que empodera o professor. A gente, é, é, com o EducaTux, ele é uma ferramenta para a sala de aula, né? não é só para a escola, é especificamente para a sala de aula. Tem escola que me procura e faz assim, professor, eu queria acabar com todos os laboratórios de, da, da, da escola, não quero mais laboratório na escola. Eu, particularmente, não sou muito a favor, mas quando o cliente pede, a gente tem que cumprir. E aí o que, é que a gente faz? A gente instala o EducaTux na lousa interativa da sala de aula. Já que não tem o laboratório, o professor tem essa ferramenta na sala de aula para enriquecer a, a, a, a, as interações deles com os alunos. Aí uma ferramenta fundamental para que isso possa acontecer é uma ferramenta chinesa desenvolvida por uma universidade na China, chamada Open Board. O que, é que o Open Board faz? Ele é a lousa interativa. Ele é a interatividade entre o professor e o aluno. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui no meu Open Board. Eu separei alguns conteúdos que eu quero que vocês vejam. E esses conteúdos vão desde um vídeo, vão desde uma imagem, vão desde um, é, é, de uma apresentação interativa feita no flash. É, é, não importa a fonte. Eu tenho uma biblioteca aqui do meu lado direito, que a gente vai ter categorizado por áudio, vídeo, imagem, animação. Veja que eu tenho uma lousa branca, um espaço branco. Eu posso riscar nesse espaço à vontade. Óbvio, se eu tiver interface touch, ajuda muito. Mas é possível fazer com o mouse, como eu estou operando aqui. É, eu posso criar novas páginas, eu posso alternar as páginas, eu posso apagar, eu posso abrir o navegador web. Eu posso abrir o navegador web. Diretamente. E se eu quiser fazer uma marcação, fazer alguma pontuação em cima desse conteúdo marcador web, eu posso é, é, é, usar as ferramentas do Open Board para isso. Então eu vou voltar aqui no quadro, eu quero mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo aqui, ele, ele... explica um pouco dos os nossos motivos. A resolução é um pouco menor do que eu gostaria. Desde o início da civilização, a instituição escola tem tido um papel fundamental na formação da sociedade e seus atores, sejam eles principais ou coadjuvantes. Porém, muito pouco tem mudado ao longo de séculos, permitindo que os avanços tecnológicos provocassem um abismo entre os conteúdos que temos acesso em sala de aula e as reais necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais moderno, dinâmico e que prioriza o trabalho colaborativo, estes muitas vezes realizados online. E são tantas as inovações que surgem que nem sempre as escolas são capazes de absorvê-las, seja pelo alto custo de investimento, seja pela velocidade com que elas são apresentadas. É aí que surgem os problemas, e muitas escolas se sentem escravizadas, exploradas ou desamparadas pelo mercado. Por isso, é muito importante que toda escola conheça as opções de softwares livres e abertos que existem, pois além de reduzir em muitos investimentos, evitam problemas legais e de quebra pode ser uma experiência libertadora e divertida para toda a comunidade escolar. A dependência tecnológica está diretamente relacionada com o aprisionamento do conhecimento em regras de copyright, patentes e códigos fechados. Por isso, utilizar software livre nas escolas é muito importante. Quando usamos sistemas fechados, nos limitamos quanto ao entendimento e desenvolvimento das tecnologias. Incentivar a cultura maker. Incentivar comunidades de desenvolvimento. Competições e ensinos de robótica e programação são muito importantes e todas as escolas devem fazê-los desde já. Convidamos sua escola a ser uma potencial desenvolvedora de inovações. Deixem seus professores e alunos à vontade para usar os recursos que se tem a oferecer. Abuso dos Wix, das timelines, da inteligência artificial, impressão 3D e de todos os recursos que são portas de entrada para a inovação. Não tenham medo os resultados dos exames chegarão com eficiência e aderência muito maior. Foi pensando em atender essas demandas, em promover o uso de softwares livres e abertos, em promover um ambiente amigável, útil e confiável para alunos e professores, que a ETX investe seus esforços criativos no Educatux, que tem um papel fundamental na busca da integração entre tecnologia e educação, fazendo uso de muita ciência, gamificação e inovação. Para vocês entenderem, a versão atual do EducaTux chama lápis. Porque a gente considera que o EducaTux ele é uma ferramenta muito poderosa na mão de um professor. O professor que consegue, que sabe usá-lo, ele realmente consegue ser um professor diferenciado e interativo com os alunos. E é esse o principal objetivo e a principal missão. Também a missão é garantir... É, é, que o que a escola produz, garantir o que as comunidades acadêmicas produzem, é, é, seja aberto e livre. Eu percebo que é, é, em alguns meios há muito medo do código aberto, há muito medo das soluções open source. E, e, e alguns alegavam, ah, porque é difícil, usar Linux é muito chato, é muito complexo, não tem... Não tem as facilidades que eu tenho no Windows e tal. Então, com o EducaTux, a gente tenta trazer essas facilidades com as ferramentas pedagógicas corretas. Se eu fosse fazer uma conta rápida de quanto de programa tem no EducaTux, se a gente fosse comprar todos os equivalentes é, é, todos os equivalentes é, proprietários, a gente está falando aí de mais de 10 mil reais fácil. Quando eu fiz a conta lá, que deu 7 mil e pouco reais, era um cenário estreito. Hoje o EducaTux ele tem 4 gigas a imagem dele. É um Linux muito grande, para baixar, dá um trabalho danado. O sistema da Apple, o Mac OS X, são 4 gigas. O Windows, são 4 gigas. E quando a gente termina de instalar o Windows, tem o que no computador da gente, além do Windows? Nada. Né? Vai ter um navegador. O Edge, que não presta. Todo mundo vai desastrar lá e vai colocar o, o Chrome. Ainda por cima tem esse detalhe. Ou então o Firefox, que, é, que tem, alguns preferem um, alguns preferem o outro. Então, o Windows ele não é uma ferramenta nativamente educacional. E transformá-lo em uma ferramenta educacional sai caro. Ah, o Android também sai caro. Cada aplicativozinho do Android que tu comprar, pensa que tu vai ter que comprar cada aplicativozinho para cada aluno. E por que a gente não abraça o software livre? E por que a gente não faz o software livre da ferramenta de apoio para a educação, onde a gente vai criar novas e novas gerações e que vão achar a transição do macOS para o Windows, para o Linux, natural. E não um problema, como a gente vê em muitas empresas. Fala em mudar um computador de um funcionário, de uma reparação pública qualquer que seja, para tu ver como é que ele fica nervoso. Ele está acostumado com aquilo ali. Só que nós estamos falando de novas gerações. Nós estamos falando de, de novos cenários. O pessoal que não quer trocar, deixa o pessoal que não quer trocar. Agora, nós, como professores em sala de aula, nós temos a obrigação de explicar para os alunos o que é um software livre, qual o papel dele na sociedade, por que, é que ele existe, o, o que é que levou as pessoas a desenvolverem sobre licença aberta... Certo? E se aproveitar desses códigos e dessas estruturas livres que já estão em GitHubs, que já estão em nuvens espalhadas por mais diferentes serviços que a gente puder imaginar, e fazer disso um, um, um, um, um aprendizado é, é, realmente natural da computação, a sociedade brasileira da computação ela acredita que nós devemos levar o ensino da lógica, o ensino da programação, que nós devemos levar o ensino de banco de dados, isso já lá no ensino fundamental 2. Para que quando esse menino vá para a faculdade, independente do curso que ele conheceu, ele já é um ser inserido, ele já é um ser incluído na nova é, educação, como a professora Débora ontem disse no painel dela lá, Educação 4.0. A educação 4.0 não é sair consumindo aplicativos. É, é, é... A educação 4.0 não é consumir. Pronto, é, essa é a palavra. A educação 4.0 é criar, é conceber, é, é criticar, é melhorar, é evoluir os meios. E a gente tem toda uma internet à nossa disposição e todo um conjunto de softwares livres e proprietários que... Eu queria mostrar para vocês aqui... O depoimento de um aluno em uma escola que usou o EducaTux. Eu fiquei pensando como passar para vocês essa mensagem que ele passa aqui. Eu acho que a melhor mensagem foi a dele. É um aluno com necessidades especiais, certo? Que usou o EducaTux através de um software que eu vou mostrar para vocês aqui de acessibilidade, que usa visão computacional para acessibilidade, mas o depoimento dele é muito lindo. Eu falaria que era para continuar nesse, nesse caminho e é, continuar ajudando as pessoas com deficiência, que não é fácil a nossa vida, não é fácil. É, e uma iniciativa como essa é, é muito legal para a gente, porque a gente...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 Uma iniciativa como essa é, é muito legal para a gente, porque a gente precisa disso para poder é, ficar mais in, incluído na sociedade ou conseguir mexer na, nos programas, na internet ou qualquer coisa, porque a gente precisa se sentir o mais é normal possível eu fico com vontade de chorar quando eu vejo esse vídeo toda vez bom é vou contextualizar o da a experiência do davi com o educatux com o passar do tempo muitos professores vieram fazer interface comigo e a professora cheia dizendo assim nossa a gente coloca os alunos no laboratório no EducaTux, eles ficam loucos, jogam, brincam, fazem muitas atividades, mas a gente não consegue acompanhar o que é que eles estão fazendo. Porque às vezes o laboratório tem 20, 40 máquinas. Então a gente criou um componente no EducaTux, é, chamado EducaTux Games, que ele permite que quando o aluno joga um determinado jogo, os scores vão para a nuvem e a gente consegue acompanhar os desempenhos desse aluno enquanto ele está jogando. Certo? E aí, quando a gente termina essa solução, tal, a gente meio que fica sem saber como vender isso, como oferecer isso para o mercado. Aí vem uma ideia que a gente criou a Maratona EducaTux do Conhecimento. Aí é outro videozinho que eu vou passar para vocês. Quando a gente anunciou essa maratona no colégio que o Davi estudava, a professora do Davi veio falar comigo e disse assim, seu Aderbal, eu tenho um aluno que não vai poder participar da maratona. Eu falei, mas por quê? Ele tem deficiência motora. Você consegue fazer alguma coisa para que ele possa participar? Aí o cabelo do Vivo Linux, uma figura famoso do mundo do software livre, tinha me dito, coloca o Eviacan. No EducaTux. O Eviacan, ele é um software que permite fazer isso aqui, ó. Vocês estão, Vocês estão vendo o meu rostinho ali no... Vou tentar não atrapalhar o microfone, acho que vai ser melhor com o 100. O Eviacan permite que eu controle o mouse e os aplicativos do computador, apenas com o gesto da cabeça. Então, como o Davi tinha um bom movimento na cabeça, ele pôde utilizar o software e pôde participar do evento. Então, a Educatux também é inclusão, ou seja, nós também fornecemos ferramentas que permitem com que os nossos alunos participem. Eu vou fechar aqui, senão eu não consigo terminar a palestra. Bom. Vamos voltar para a lousa. É, já vimos aí como é que funciona a maratona. Ao final de cada maratona, a gente dá um prêmio para o aluno que ficar melhor colocado, ou seja, o aluno que tiver os melhores é, é, desempenhos ao longo das atividades que nós vamos propondo, ele ganha um videogame como prêmio, o que já é animador. né? Pode ser também um notebook com o EducaTux. Quem escolhe, na verdade, é a escola, qual é o prêmio que a escola vai fornecer para os alunos. Mas o mais importante, cada maratona que a gente realiza, o laboratório já fica com o Educatux para a escola. Ah, o laboratório não é alugado com a tua empresa. Não. Fez a maratona, já fica lá o EducaTux para a escola. A gente realiza o evento e já deixa lá a, a, a atividade. É... Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a capacidade do Open Board de interagir com os programas. Que Eu mostrei a lousa, né? o quadro branco, que seria o substituto do quadro negro. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ele interage. Por exemplo com um aplicativo do desktop. Vou tentar abrir aplicativos diferentes para não... Vou abrir aqui um aplicativo de geografia. Esse, esse aplicativo ele fica fazendo um quiz com perguntas sobre bandeiras dos estados, bandeiras... Todos os países do mundo tem aqui, dá para fazer essa brincadeira com qualquer país. E aí vamos botar que o professor está ensinando aqui, ele diz assim, ó, eu vou marcar... Eu vou marcar aqui o Estado, o Distrito Federal, o quadradinho. Então, eu venho aqui e faço ó, um círculo em cima do, do Distrito Federal. Ou seja, a lousa interativa, além desses vídeos bacanas, da, da, das imagens, da inter... ele interage também com os aplicativos. Ou seja, é uma lousa que se sobrepõe a qualquer aplicativo que estiver aberto. Eu posso apagar... Eu tenho um recurso bacana aqui, que é o laser virtual. que eu, Ele simula como se fosse um laser apontando para a tela. É, é, ele tem um teclado virtual. Porque se o professor estiver usando um interface touch, é o teclado virtual que vai permitir a, a, a digitação do professor. Então, assim, pensamos em todos os detalhes operacionais para que a aula seja incrível. Aí eu vou aproveitar estamos é, é, chegando no final para mostrar aqui alguns laboratórios que uma professora que está aqui na minha frente, amiga minha, ela trabalha com ludopedagogia, não é isso? E ela usa o EducaTux nos momentos de ludopedagogia dela com os alunos, no laboratório de informática, com o EducaTux. Então, o laboratório é... Todo cheio de ursinho, todo cheio de é, casinhas de boneca. Né? E, e é, é, a forma com que ela encontrou para humanizar né, o, o, o uso das tecnologias. Ou seja, é, é, a tecnologia ela não precisa ser fria. A tecnologia ela não precisa ser é, é, é, aquela coisa desumana. Zero e um. Só zero e um. A tecnologia ela pode ser humana e ajudar os professores, os pedagogos, os coordenadores a encontrar é, é, saídas é, é, humanas para os problemas é, é, do cotidiano usando a tecnologia. E tem um monte de projeto legal que professores, é, estudantes montam é, é, aí afora com o, o, o EducaTux. Por exemplo... Eu estou procurando um vídeo aqui, não estou achando. Bom, teve um videozinho que eu achei que eu tinha trazido eu não trouxe. Que pena... Achei. Quero mostrar para vocês aqui um projeto que a minha filha montou na escola dela usando o Educatux. Para vocês verem. Para vocês, como a visão computacional pode ajudar a identificar. Oi, eu sou a Bárbara. E eu vou mostrar para vocês como a visão computacional pode ajudar a identificar quando alguém está passando por um momento de estresse. Sabe essa barra azul do lado esquerdo do vídeo? Ela fica aumentando porque eu estou feliz. E quanto mais feliz a pessoa tá, maior a barra fica. E quanto menos feliz a pessoa tá, menor a barra fica. A Bárbara, ela foi uma criança que sofreu muito bullying em algumas escolas que ela estudou. E aí ela foi fazer um trabalho de ciências esse ano na escola. Ela disse assim, papai, eu sei que no Educatux tem um serviço que permite detectar como a pessoa está se sentindo. É o OpenCV. Todo professor devia conhecer o OpenCV. O OpenCV é uma biblioteca que permite o computador enxergar. É, a gente chama de visão computacional. E o título do trabalho dela foi esse, visão computacional. Ela disse assim, aquele recurso que você faz lá, papai, de ver os sentimentos, eu acho que isso poderia ser usado na escola... Para identificar situações de bullying e de estresse nas crianças. E aí ela montou um stand, fez, fez outros vídeos. Outra coisa que eu queria registrar: todos esses vídeos, toda essa interação que eu montei aqui para essa aula, foram produzidas no Educatux. Todos os vídeos, todos os áudios, até as músicas, tá? Até as músicas foram produzidas no Educatux. O Educa Tux ele tem editor de partitura, ele tem editor de vídeo, ele tem editor de, de, de midi, midi é áudio digital, né? então assim, todo, a, a, a gente não só é, é, recomenda como a gente usa para poder atestar a qualidade do que é feito. E eu acho que ficou até legalzinho os vídeos, as coisas que a gente produziu com ele. Então assim, é, é, a, a Bárbara montou o stand lá, fez a apresentação da visão computacional dela, Usando esse componente do EducaTux. É, no EducaTux, nós temos um serviço, usando esse OpenCV, de inteligência artificial também. Ou seja, é possível eu desenvolver projetos de inteligência artificial com o EducaTux também. Eu não mostrei nenhum joguinho ainda, né? Vou mostrar um joguinho agora aqui. É, a professora Sheila, ela é uma entusiasta desse software aqui, chama g -Compris. O g é significa Eu Compreendi em Francês. É um software francês que ele possui 141 atividades educacionais associadas a diferentes e momentos é da, da vida escolar de um, de, um estudante, de, de um estudante. Ele vai ali dos dois anos e meio até, até os 14, né? Até os 14 anos. É, o Pris é uma série, né? uma série educacional. Então eu tenho desde softwares que vão explicar, é, é, trabalhar a coordenação motora para usar o teclado, coordenação motora para usar o mouse. Coordenação motora para usar o mouse, aí vai evoluindo, eu vou ganhando objetos de descobertas, aí tem labirintos, aí tem é, é, com, com áudio, né, memória auditiva, aí eu tenho, vou descendo mais, aí eu vou tendo experiências, aí eu tenho coisas do tipo assim, como funciona um circuito para ligar uma lâmpada, aí as fases vão passando, vão ficando mais avançadas, as coisas vão ficando mais difíceis. Eu vou ganhando novos componentes. Isso para explicar para as criancinhas tá? Já dá a, consci... a, a, a, a oportunidade da inclusão de pequeno. Aí eu tenho aqui também como funciona um submarino. Então toda a mecânica de um submarino. Eu tenho aí para... Deixa eu ver se eu ainda consigo afundar o submarino. Eu... Abro as comportas para encher de água, né? E o submarino começa a afundar. Ligo a pazinha aqui para ele mais rápido. O objetivo é fazer ele passar por essa portinha aqui, ó. E a fase vai ficando mais nível, nível. avançada e vão ganhando novos objetos para ficar o obstáculo e dificultar o trabalho. É, deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui com pousar uma aeronave na gravidade? Para pilotar, Você pousar? É, é, de forma segura, sem destruir o foguete. Parece a missão da SpaceX do Elon Musk, né? Conseguir fazer o foguete voltar para a Terra sem se estraçalhar todo. É, tem um linguística, é, letras cadentes, é, é, formação de sílaba, jogo de xadrez tal. Então, o G Compris é um dos mais completos jogos para trabalhar o ensino fundamental 1 que a gente tem na nossa coletânea temos outros jogos também como por exemplo o jogo da forca quem já jogou o jogo da forca Quer falar? vem cá amor a Sheila tá, minha esposa sócia, parceira mãe da Oi, gente, bom dia, ou boa tarde, não sei. É, o que a gente tem com a Educatux, que a gente, o primordial da EducaTux é que a gente percebe que a aprendizagem, para quem é professor sabe, ela vai muito além do que a palavra aprendizagem. Tem muito mais coisa incluída aí. É, quando a gente está no processo de querer que o aluno ele realmente compreenda, ele aprenda, a gente tem que fazer com que a, nós possamos ir até o aluno, e não o aluno vir até a gente, como é a educação hoje. Há séculos a educação é assim. A gente monta a nossa aula e a gente quer que o, que o aluno compreenda. Mas como o aluno vai compreender se ele já vem de casa com uma série de problemas? Seja falta de alimento, a falta de proteção que ele tem dentro da própria casa. Então, o objetivo do Educatux é justamente isso. Fazer com que o professor, ele entre no mundo do aluno e daí o aluno, ele possa absorver esse conhecimento que a gente quer passar de forma que a gente chegue até o mundo dele, não ele chegar ao nosso mundo. Então, o objetivo maior do EducaTux é isso, né? um dos objetivos, é fazer com que realmente a aprendizagem aconteça de forma significativa para a criança e para o adulto também, né? Obrigada. Obrigado, amor. Ela falou tudo, né? Era isso que eu queria falar o tempo todo, nesse tempo todo, e não estava conseguindo chegar ela. Vamos lá. É... Temos outros níveis de jogos também. Por exemplo, é... Cabruns. Esse software aqui é para ensinar a fração. Acho que todo mundo tem problema para aprender fração. É um negócio... Ou teve, né? Em algum momento. É um negócio chato de aprender. E... O modelo do Cabruncho de ensinar é, fração é de um jeito assim muito bacana. Ele ensina com partes. Então eu tenho ali dois círculos, né? Um terço. A, a... Então eu tenho é, uma parte de três, cinco sextos, é, cinco partes de seis. E aí ele representa isso visualmente é, é, em um círculo dentro do outro. O que, na maioria das vezes, nos experimentos que a gente tem visto, o jovem, o estudante, ele entende, ele consegue destravar. E aí, uma vez compreendido, através da, da, da, da etapa de, de exercício, ele vem para. exercício não, de aprendizagem, ele vem para a parte de exercício. E aí ele tem aritmética, comparação, conversão, números mistos, fatoração e porcentagem. Então, 75% de 9, 1.900, ele responde aqui, o sistema já verifica se tem ponto, se acertou, se acertou, já sobe o score para o nosso serviço lá de inteligência educacional, é o nome que nós damos para o processo de coleta, análise, geração de relatório dos desempenhos dos alunos. A gente deu o nome de inteligência educacional a esse recurso. É, internacionalmente é conhecido como Learn Analytics, né? que é você fazer a análise do que se aprendeu, a análise do que se é, é, evoluiu em uma determinada atividade. Eu vou, na parte multimídia, mostrar para vocês aqui que nós temos um editor de partitura, Tá? Um software para a autoria musical Nós temos também é, Já pré-instalado no EducaTux O OBS Esse software ele é muito conhecido Pelo pessoal que faz transmissão de jogos online Certo? Aí o que, é que a gente fez? A gente misturou o OBS com o Open Board Quando eu misturo o OBS com o Open Board Eu tenho a Lousa Interativa dentro do Youtube então, toda essa aula aqui, o um microfone, eu não preciso nem aparecer na filmagem. Baixa o sistema aparecer, os jogos e as ferramentas. E com o OBS eu consigo fazer essa transmissão para vários serviços. Eu posso transmitir para dentro do... Eu posso transmitir para dentro do... Do Twitch, do YouTube, do Facebook, é, é, do Daily Motion, ou seja... Existem vários serviços de vídeo que eu posso transmitir a minha videoaula e, e atingir o maior número de estudantes possíveis é, é, na ocasião. Né? O Tuxmef o, o Tuksmef Tux não, desculpa, Tux guitar. que é a nossa solução para o ensino de música. Eu vou dar... Ele vai tocar aqui a... A partitura que está em execução. Ó. É, na parte de multimídia também eu poderia chamar a atenção aqui do City, que é o nosso editor de áudio. A ideia é que o professor na hora de montar seus projetos educacionais, dentro desse eixo STEAM, ele consiga propor para os alunos, por exemplo, numa aula de história, vamos falar sobre a história de Brasília. Montem um documentário sobre a história de Brasília. Nós temos lá as ferramentas para o aluno montar o um documentário sobre as histórias de Brasília. É, uma professor de geografia, eu quero que vocês falem sobre o relevo. É, escrevam um texto ou Façam uma pesquisa interativa, o aluno pode montar, sei lá, a sua apresentação lá em Flash ou em HTML5, ou a tecnologia que ele escolher, e os recursos estão lá disponíveis para é, é, o, o, o aluno e para o professor. Beleza? Nós só temos 10 minutos, eu vou abrir para perguntas. Assim, se alguém tiver alguma, alguma questão para perguntar, para, alguma colocação para fazer, sintam-se à, à, à vontade, a hora é essa. Pode levar lá. Olá, boa tarde. Oh. Quer dizer, boa tarde mesmo. Pergunta. Área da biologia e apresentação. Tem tipo PowerPoint, versão evoluída, relacionado, rela, tentando relacionar biologia, apresentação e etc. Tem? É, olha Conteiro. só, nós não trabalhamos com conteúdo, nós trabalhamos com ferramentas. Mas na área de biologia, você falou, nós temos aqui um software chamado... OpenCFU. Olha o que é que o OpenCFU faz. Ele é um software para analisar criação de colônias. Certo? Então, assim, no, no Educator você sempre vai encontrar a ferramenta que leva ao meio. E aí a pesquisa, o, o, o, a construção do projeto pedagógico é do professor. A nossa empresa ela tem uma expertise muito grande em construção de projetos pedagógicos. É, é, a gente dá suporte para as escolas hoje de em TI e em TE. Basicamente é um número de telefone um e um e-mail para o professor ligar e dizer eu vou ensinar isso, isso, isso, isso, o que é que eu faço? Aí a gente é, é, trabalha com ele o projeto pedagógico que ele deve desenvolver. Mas a ideia do EducaTux é que cada professor crie o seu projeto pedagógico sobre ele, né? em cima dele, usando os recursos que ele oferece. Mais alguém? Boa tarde. Como funciona o torneio de jogos que você tinha comentado? Nós desenvolvemos uma plataforma chamada Educatux Games. Que basicamente é. é, é não é o Steam do Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática. Tem aquela Steam dos jogos da Valve, né? Pronto. Nós desenvolvemos tipo uma um Steam para jogos educacionais. Então o aluno ele precisa fazer o login e senha. Eu vou logar aqui para vocês verem. Deve estar um pouco lento por causa da internet. Aí já precisa de internet. Aí já precisa de internet. Porque nesse momento a gente está autenticando o aluno... E aí, cada jogo desses, vocês veem que tem ali, ó. Regulamento meu histórico, como funciona meus scores, meus resultados, tal. Então, o aluno, no caso aqui, é um jogo de tabuada, tá? Eu vou, vou abri-lo. É um jogo do mundo do software livre. Nós não reinventamos a roda. Nós não produzimos um jogo próprio para isso. É um, mundo, um jogo software livre. E aí eu tenho em torno de 88 fases. Deixa eu só baixar o volume aqui que a patroa tá mandando. Pronto, fica melhor assim. E eu tenho em torno de 88 possibilidades de, de ensino diferente da tabuada, basicamente. A conta vai cair, ó. eu vou responder... Fácil, né? Mas não fica fácil assim o tempo todo, não. Isso vai até fatoração. Então, por exemplo, o aluno pode jogar no modo arcade e ir para o modo comando. E aí ele vai encarar desafios desse tipo aí. Então o jogo vai evoluindo e vai passando umas contas rápidas que se não responder perde e tal. No final, gera o dashboard. E esse dashboard que é gerado aqui, ele te diz qual é a tua posição perante os outros alunos, quais são as áreas da tabuada, que tu está mais fraco, que tu está mais forte. E no final, a gente aplica uma pontuação para dizer a quem a gente vai dar o prêmio. certo Então, observe que é tudo muito simples. É, a, a ideia é que qualquer professor consiga operar em sala de aula, qualquer aluno consiga usar em sala de aula. É, a pontuação é toda gerada automática, tudo automaticamente. Ou seja, jogou, subiu a pontuação. Boa tarde, parabéns pela palestra. E ontem a gente conversou, né, você mostrou lá no stand algumas impressoras 3D, robôs, acho que tinha um, uma iniciativa comum ali, né? Eu queria saber onde é que o Educatux entra com aqueles hardwares e se tem alguma interface com o Moodle? Moodle. Não, a gente não trabalha com o Moodle, tá? O Moodle entraria como uma plataforma à parte. Eu posso mandar dados da minha plataforma de games para o Moodle e posso pegar dados do Moodle para a minha plataforma, porque tudo é via API, então tudo é inter interoperável. É... Com relação àquele mundo que você viu ontem, no início da palestra, eu apresentei aqui a nossa interface, a nossa ideia né, de conversa com a robótica, que é o, o Fritzing. É com o Fritzing que acontece esse processo de, de integração do sistema operacional com aqueles robozinhos e com a impressão 3D. A impressão 3D é outro software, mas tam, também tem um software que contempla, é o, é o Cura. O Cura e o... E o Blender. É, vou pegar aqui um exemplo de novo. Da bateria eletrônica. Então eu tenho aí, ó. O modelo da eletrônica. O esquemático. A protoboard. E o código que eu vou subir para o robozinho pro funcionar. No caso aqui é a bateria eletrônica. Beleza? Então pessoal... Ficamos por aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Tem mais uma? Tem mais uma. Boa tarde, eu tenho mais ou menos duas perguntas. Eu gostaria de saber se a há, há ensino para línguas estrangeiras você se há uma ideia para isso. E eu, com ciência da computação, estudo cybersecurity e desenvolvimento de jogos. Gostaria de saber como eu poderia ajudar o Educatux, se é, há um site, alguma plataforma? do no nosso site lá, tem todos os mecanismos de interação com a gente. Como eu disse hoje, são 5 mil professores fazendo uso do Educatux e contribuindo. Muitos desses jogos que tem aqui, desses softwares que tem aqui, já foram outros professores que acharam e disseram, professor, bota esse, por exemplo, Jupyter Notebook depois dá uma pesquisada sobre o que é tem dentro do Educatux o Júpiter é justamente usado para ensinar matemática avançada a galera que está fazendo doutorado em matemática está estudando no Júpiter notebook e está aí dentro do, do, do, do Educatux então assim é, é, contribuições são sempre bem vindas de todos os, os, os aspectos é, nós temos no Educatux a figura dos embaixadores do Educatux são pessoas que têm extrema habilidade no seu uso na, na, na compreensão do, do, do, do Educatux e que podem empreender usando o Educatux, ou seja, o Educatux não é uma iniciativa de empreendimento apenas da minha empresa, é apenas do meu negócio, não. O Educatux ele abre possibilidades para que todo um ecossistema de empreendedores digitais possam consumi-lo e fazer entregas com eles é, pontual, né? é pontual ou, ou, ou abrangente. Então, assim, é, é, é um mundo aberto, é um livro aberto, esperando contribuições como a sua para que a gente escreva mais ainda em cima dele. Né? Hoje o EducaTux, ele não é o único, mas ele é o Linux é, brasileiro que está com mais presença é, é, no mercado né? geral, no caso da educação. Deixa eu também fazer uma pergunta também, parabéns novamente. É, eu queria que você falasse novamente como que a gente faz para a gente adquirir é, eu como pessoa normal, eu como educador, eu como instituição de ensino. Como é que é? é gratuito? Tudo lá no site www.educatux.com.br Pode fazer o download lá direto. Nós vendemos kits com pendrives do Educatux já pronto. Só deu boot e vende lá no site também. É, nós também vendemos o suporte TI para escolas, escolas que querem... É, é, conversar mais amplamente sobre como esse projeto se insere dentro do seu cotidiano. A gente tem uma equipe técnica especializada para fazer essa conversa, é, é, fazer esse, esse projeto, esse planejamento. Certo? Então, assim tem muitas formas de obter o Educatux. Estamos é, é, de coração aberto, como é um projeto de família, é um projeto que começou lá com nossos garotinhos, e eles foram crescendo, foram avançando na série, e os objetos educacionais do Educatux foram avançando também. Porque chegava para o meu guri, ele estava ficando mais inteligente do que eu. Eu ia entregar para ele um joguinho de, de ensino fundamental, o menino já no, no ensino médio? Não, precisava fazer entregas para ele é, é, à altura do que ele estava estudando. É, eu e a Sheila é, somos professores universitários, então, é, é, ter se tornado professor universitário ao longo do, da concepção do Educatux me trouxe a, a visão universitária para dentro dele, o que, o que é, é, enriquece ainda mais a plataforma, e vamos rumo aos 10 gigas, aos 20 gigas, né? já, já somos um Linux de 4, desconheço outros Linux é, é, com a imagem de full padrão de 4 gigas, e vamos baixar, vamos, vamos usar. Né? Então é isso, estamos à disposição de vocês, qualquer coisa, um abraço e até a próxima.